O Prisma é uma nova aplicação disponível para iOS e Android que lhe permite estilizar as fotografias de uma forma incrível. Veja neste exemplo alguns filtros e a possibilidade de aplicá-los a uma fotografia que pode obter na hora ou carregar na sua, na sua memória do seu smartphone. Pode ver aqui alguns exemplos e algumas referenciações importantes. No Instagram podemos ver alguns exemplos inspiradores. Veja aqui alguns deles com estes filtros enviados pelos utilizadores e a interação que tem nesta rede social. Por isso, é uma excelente forma de estilizar fotografias, atrair mais interação nas redes sociais, de uma forma muito simples e divertida. Temos então aqui a interface da aplicação Prisma. Eu vou começar pelo primeiro efeito. Este filtro está com 100% de aplicação, mas se tocarem com o dedo e fizerem slide para a esquerda, retira o filtro, se eu voltar a tocar, eu posso escolher a percentagem do efeito que eu quero. Portanto, posso rodar ou deslizar para a direita ou para a esquerda, ficando com o efeito mais ou menos intenso. Bem, mas na verdade normalmente fica bem eh, com o efeito totalmente aplicado, mas poderá haver alguma situação em que meio efeito fique melhor. Depois basta tocar no próximo efeito para ver a sua aplicação. Eu, neste caso, já fui carregando nos vários efeitos, portanto, antes de fazer a gravação, tive aqui há algum tempo a aplicar os efeitos para ficar em memória, porque, na verdade, demora um bocadinho a aplicar o efeito. Nada de especial, mas se quiser experimentar todos, demora um bocadinho. E, por isso, eu estou a experimentar aqui os vários efeitos para ver as potencialidades. Há aqui alguns muito interessantes que eu gosto particularmente. Este é um deles. Gosto muito deste efeito. Embora com este, nesta fotografia eu parece que tenho bigode, mas experimente este efeito, o Dreams, fica muito bem nas fotografias normalmente. Depois temos aqui o outro. Aqui este da de Palmolive. Olive. Depois tem aqui este muito engraçado, o Mondrian, também fica muito interessante. Este Paper Art e algumas fotografias fica muito engraçado. Nesta também fica engraçado. Depois temos aqui o Holland, também fica bonito. Composition. Também gosto muito deste. Este Composition uh, até utilizei recentemente. Enfim, há aqui muitos, muitos efeitos uh, muito interessantes de explorar. Aqui muda as cores. Aqui fica num outro formato engraçado. Mosaico. Aqui tipo desenhado. Este chama-se Illegal Beauty. Uh, eu também gosto deste. Este também é interessante. Vamos aqui Urban. Tóquio. Curly Hair, este também é interessante, também gosto, fica parecido com um desenho. Este Wave também é muito interessante, uh, em fotos numa praia, por exemplo, fica muito bem porque ele adiciona a ondulação. O último efeito, de propósito, eu não o carreguei, para verem que ao carregar vai demorar um bocadinho, precisamente, estão a ver? Está a carregar, demora um bocadinho, pode demorar uns se calhar, 20, 30 segundos. Por isso, se quiseres comentar todos, enfim, tem que esperar um bocadinho. Por isso é que eu já estou a gravar este vídeo para ver todos os efeitos. Facilita, se calhar, a sua escolha. Já disse aqueles que eu gosto mais. Claro que, se calhar, no seu caso, gosta mais de outros. É normal. Mas já fica com uma ideia das possibilidades. Às vezes costumo, toco num, depois volto a este e ele é mais rápido. Estão a ver? Pronto. E já fez. Depois, o primeiro ícone permite guardar localmente o fecheiro para partilhar em qualquer rede social. Depois temos o ícone do Instagram para partilhar no Instagram, do Facebook e depois para partilhar noutras redes sociais. Por isso, é isto é muito simples de utilizar, é a aplicação mais interessante que existe para, para estilizar as fotos e, se for às definições, pode ainda guardar as fotos originais, pode guardar automaticamente os filtros, à medida que vai tocando no filtro ele está a guardar o fecheiro, portanto pode ser interessante. Watermark se deixar ativo aparece Prisma na fotografia, se desativar não aparece Prisma, portanto é uma aplicação gratuita. Por isso é muito interessante utilizar esta aplicação, seja para carregar fotos aqui no canto inferior direito ou tirar fotografia com a câmera frontal ou traseira e poder partilhar nas redes sociais.